tá precisando daquela ajudinha para dar uma namoradinha extra com bem, acender aquela chama de amor de quando o amor era jovem, quando a paixão estava estabelecida, fica comigo que hoje eu vou te falar sobre quatro formas de tratar a região sexual de forma natural com plantas da fita energética. infecções generalizadas, endometriose, ovário policístico. Tudo isso são consequências, né? até mesmo para os homens, só falei doenças de mulheres, é, disfunção erétil, ejaculação precoce, tudo isso são sintomas, são sinais de que o segundo chakra, aquela primeira, aquela região uh, dos órgãos sexuais, está com algum desequilíbrio energético. E daí, o que acontece? Por que, que isso né, afeta a nossa vida? Primeiro, você não vai conseguir namorar, do jeito que você gostaria, do jeito que você poderia. Por quê? Sexo não é pecado, sexo não é errado, desde que ele seja feito com equilíbrio, né, diante das leis divinas, né? Tem muita religião por aí que demoniza, que mistifica, que coloca todo um tabu, toda uma dificuldade, todo um olhar pesado, um pesar sobre o ato sexual. Enquanto que se você parar para pensar, né, é do ato sexual que nós viemos, né, a cegonha, não é? Nenenzinho que vem de um departamento de uma esteira, não é, a gente vem de uma relação sexual que, quando feita com amor, quando feita com leveza, com equilíbrio, gera uma vida poderosa, gera e atrai para a terra, essa terra que Deus fez, uma alma lá do céu para vir conseguir uh, equilibrar seus relacionamentos, conseguir gerar bons exemplos, né? Tornar do mundo um lugar melhor. Então, quando a gente tem esse processo dificultado por desequilíbrios emocionais, por desequilíbrios mentais e até mesmo espirituais, a gente precisa agir sobre isso, entendeu? É, eu não preciso entrar muito aqui nesse assunto da dificuldade que é para pessoa que está com alguma alguma doença, alguma doença no segundo chakra, uma doença na região sexual ali, porque todo mundo já deve entender, já pode ter passado por isso. Mas é importante a gente entender o que, que é um sinal de desequilíbrio, né? Ou o que, que um desequilíbrio no segundo chakra pode gerar no meu corpo. Nas mulheres, o que acontece? A vagina, o órgão sexual feminino, né? Ele está muito associado à confiança que as mulheres têm em si mesmas ou no próprio parceiro. Então, a desconfiança da mulher para com a, o parceiro ou a parceira, né? Independente de orientação sexual, tanto faz. Para a pessoa que tem uma vagina, a... A vagina, ela vai ficar com a sua saúde prejudicada quando houver desconfiança, quando a, a dona da vagina, vamos dizer, a pessoa dona da vagina, é, não é, entender no parceiro, não sentir no parceiro segurança. Né? Ou então, se é a pessoa a dona da vagina tiver ah, algum relacionamento extraconjugal e não conseguir decidir entre o parceiro que já estava com o parceiro extraconjugal, entende? Quando a dona da vagina ela tem essa dificuldade, uh, ou desenvolve algum ciúme generalizado, ou começa a querer controlar o parceiro ou a parceira, né? uh, com quem vai ser, uh, ela vai sair, para onde que vai, que horas que volta, com quem que tá, o que que tá fazendo o tempo todo, isso vai gerar um desequilíbrio geral né? no segundo chakra da pessoa, dona da vagina, e aquilo lá vai, vai dar pane. Né? Todo o sistema, todo o aparelho, o reprodutor, todos os órgãos sexuais vão começar a, a dar problema e apresentar sintomas de doenças. O útero né, pode dar uh, alguma doença, pode ter algum mioma, o ovário pode se tornar policístico. E esses órgãos para o corpo feminino, né, para o corpo que tem ovário, para o corpo que tem útero, uh, isso vai começar a afetar a criatividade, Vai começar a afetar a autoestima, vai começar a afetar problemas uh, de relacionamento com a sociedade, não apenas com o parceiro. Eu falo relacionamento, mas no sentido de interação. É eu em comunidade, é eu falando com outra pessoa e não apenas uh, relação sexual, entendeu? Quando a pessoa ela tem essa dificuldade de relacionamento, essa dificuldade uh, de confiar, de se abrir, de perdoar, inclusive, né? Uh, desafetos dessa vida, esses órgãos de choque do corpo feminino podem ser afetados. Beleza? Então atenção para isso. Agora, para os corpos dos meninos, o que acontece né, com os órgãos sexuais dos homens quando existe algum desequilíbrio no segundo chakra? Pênis, testículo, próstata, tudo isso pode ser afetado. Tudo isso pode sof sofrer algum impacto desses desequilíbrios de segundo chakra. Então, um homem que ele está com a sua energia podada, um homem que teve problemas de criação com a mãe, um homem que tem problemas com sogras ou, ou uh, o sogro que tem problema com a nora, né? o homem que tem problema com figuras de poder feminina, ele pode desenvolver problemas no, nessa, uh, nesse aparelho sexual masculino, pênis, testículos e próstata. Né? O que que pode acontecer? Pode acontecer disfunção erétil, né? pode acontecer ejaculação precoce, que nem eu falei, o próprio câncer de próstata, porque o homem ele vai sofrer com isso quando ele também se sentir inseguro. um homem inseguro da relação ele não sente firmeza. E essa firmeza que ele não sente reflete no próprio pênis. Está entendendo a analogia? Então, quando isso acontece, o homem tem a sua virilidade muito podada. Se ele está com mulheres que podam ele, né? se ele está com, com pessoas, né? não só mulheres, mas com pessoas, se é um... um Dependente também da, da orientação sexual Se é um homem que está com outras pessoas que podem e tiram dele a virilidade, o seu poder O seu pertencimento naquele sistema, naquela relação Que não deixa ele falar, não deixa ele se expressar, não deixa ele falar o que está sentindo É sempre eu, meu, minha, do, da outra pessoa do relacionamento né? Esse homem ele vai começar a minguar, ele vai começar a assumir, ele vai perder a energia dele e daí todos esses órgãos, pênis, testículos e próstata, podem sofrer. Inclusive, se essa podagem, né, se essa poda dele acontecer por muito tempo, essa desvitalização no segundo chakra do homem vai começar a desvitalizar os chakras é, próximos né, naquela região, primeiro e terceiro, e daí o quarto, quinto, sexto e sétimo, até que uma depressão se instale, até que uma síndrome do pânico se instale, até que uma, a insegurança do segundo chakra reverbere num câncer de próstata. Por quê? Porque a pessoa ela não agiu, ela não tomou o lugar dela, ela não defendeu sua posição, ela não defendeu seu papel. Ela pode gerar acúmulo de gordura no segundo chakra, na região do quadril. Por quê? Porque ela está querendo se proteger. Enfim, são pessoas que estão suscetíveis a esse tipo de problema por causa de equilíbrio no segundo chakra. E daí, né, se a pessoa está com isso, é óbvio que a vida sexual dela vai ser atrapalhada, vai ser prejudicada. E é para impedir, eliminar, romper com esses bloqueios, que hoje eu separei quatro plantas que vão ajudar a regular essa energia desequilibrada desses órgãos ligados aos aparelhos sexuais, seja feminino, seja masculino. Tá bem? A primeira é bem conhecida, eu vou pedir para o pessoal colocar as funções dela na tela, que é a própria catuaba. Então, a catuaba, ela é um vegetal físico do primeiro chakra. E ela vai agir, ela está ela no formato aqui de lasquinhas, né? Isso aqui é o que os antigos... Acho que em cada estado tem a cultura dos antigos. Tem aqui no Rio Grande do Sul? Os antigos? O povo fala assim, ah, os antigos faziam assim, os antigos faziam assado. Então, a catuaba, ela é famosa naquelas garrafadas, né? Garrafada para namorar, para atrair marido, para sustentar a relação. Por quê? Porque a catuaba ela tem um efeito afrodisíaco, né? muito conhecido por aí. Porém, essa é a parte fitoterápica da catuaba. Ela é um vegetal físico do primeiro, essa lasquinha aqui. Mas quando a gente ativa ela pela fitoenergética, né? pela fitoenergia, olha o que, que ela faz. Ela ativa a circulação sanguínea, dá força e vitalidade físicas, gera senso de justiça, ânimo e vontade de viver, proporciona disposição física, aumenta as percepções das sensações físicas, ou seja, é, se eu estou com o meu órgão sexual sem sentir muito prazer nele, ela vai aumentar essa percepção. Cria prioridade para fazer as coisas e focar e aumenta os estímulos e os desejos sexuais. É uma planta afrodisíaca, tanto pela fitoterapia quanto pela, pela fitoenergética. Tá bem? Então usando a catuaba, você vai tratar ali o primeiro chakra e vai conseguir também gerar mais fogo no relacionamento, mais amor, né? na, lá no ninho do amor, na cama do casal, para você conseguir né, ter essa vida sexual ativa, se é o que você quer. Outra planta que vai ajudar a resolver esse problema da baixa vontade, né? da baixa libido, é o alho poró. O alho poró é um vegetal nivelador. O que, que ele faz? Esse aqui está fresco? Não, tá desidratado. Bem branquinho, ó. Dá para fritar e fazer crisp. O que, que o Aureo Poró faz? Ele gera virilidade e masculinidade, incentiva a pessoa a criar ânimos e praticar as atividades físicas, a ter respostas imediatas para os problemas da vida e romper relacionamentos com pessoas negativas e más. De repente, a vida sexual está ativada porque algum, né, o parceiro que está tá sendo prejudicado, não gosta da pessoa que está uh, tá do seu lado, né? seja homem, seja mulher. E daí, o óleo poró ele vai ajudar a cortar essa relação para você estar com pessoas que te tragam felicidade, que te gerem prazer, que te tragam bem-estar, entendeu? Então, o óleo poró vai te ajudar nesse tipo de situação. Próxima planta é o gervão. Gervão é outro nivelador. E o que, que ele faz? Ele sensibiliza a aura e a consciência para perceber energias de outras esferas torna a pessoa altamente suscetível e perceptiva às energias que a cercam, aumenta todos os estímulos do corpo, por isso também é indicado para pessoas frias e desanimadas, e ajuda a encontrar mais prazer pela vida e valorizar as coisas imateriais. Por isso é recomendado contra o egoísmo, a vaidade e o orgulho. De novo, mais uma planta né, que ajuda a gente a se livrar e se blindar de pessoas que não contribuem com, no, no relacionamento, tá, com aquele tipo de parceiro que... Uh, a gente está no relacionamento, mas se sente sozinho, já aconteceu com você, sem, poder, né, sem ter com quem contar, sem ter com quem conversar, né, sempre é o outro e nunca você tem espaço. Então o gervão vai te ajudar a dar valor a não aos presentes físicos, ah, te dei rosas, te dei chocolate, te dei flores, te dei um celular, te dei um computador. Não, o gervão é o tipo de coisa, que vai te, é o tipo de planta que vai te ajudar a priorizar aquilo que realmente tem valor. Aquilo que realmente importa no relacionamento, que não é apenas a parte física, né? a parte material, mas também a, a nossa, o nosso emocional, que é o nosso intangível, tá certo? Por último, a planta, a última planta que vai te ajudar a ter mais disposição, mais virilidade e vai te ajudar a reequilibrar suas relações sexuais, é o picão preto. Então o picão preto ele traz é um vegetal físico do, é, puro do primeiro, então na forma de ele, desidratado ele tem a folhinha bem sequinha, uh, ele traz capacidade de discernimento e gera equilíbrio geral, fortalece as juntas do corpo, é tônico do sangue, gera paz para enfrentar e suportar os problemas da vida e gera humildade e simplicidade que aumenta a autoestima e o orgulho de ser quem é. Então o picão preto ele vai te ajudar a você ter mais segurança em você mesmo, você vai ter segurança na pessoa que você é. E como isso é bom para o nosso relacionamento, não só com o outro, né? mas com nós mesmos. Como que eu posso esperar ter um relacionamento harmonioso, equilibrado com outra pessoa, se nem comigo mesmo eu tenho esse tipo de relacionamento? Entende? Então, como é que você vai fazer para utilizar essas plantas? Você pode fazer um chá, você pode... Uh fazer um sachê, pode fazer um amuleto delas. E daí isso, né, a melhor maneira, eu vou deixar para você decidir, porque já tem vários vídeos aqui no canal. Então, cada uma dessas plantas, ou você pode fazer um sachê, ou você pode adquirir o, o livro da Fita Energética, que está tá na descrição aqui do vídeo, e montar um composto com essas plantas. Então, essas plantas aqui já dão um composto, você pode fazer uh, de uma forma equilibrada, falta algum outro detalhe que o livro vai explicar, ou você pode né, ver formas alter alternativas, Uh, para montar um, um amuleto, um sachê ou fazer um chá dessas plantas, dependendo da necessidade que você estiver passando agora, para incluir elas na sua rotina, tá bem? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você precisa de ajuda com alguma outra questão, deixe aqui nos comentários e a gente vai se vendo aqui no canal. Um beijo no seu coração, muita luz e até o próximo vídeo.